And I can't wait till we can break about the heat If I seem a little unimpressed with this An anti-social pessimist But usually I don't mess with this And I know this no tomorrow oh. Ooh, We can't on the night Don't worry about the things Don't worry about the things Don't worry about the things Eee pessoal, tudo aqui? Deus tá Bom galera, um hoje nós vamos ajudar aqui A fazer uma coisa que não era pra gente fazer Mas, mas a gente vai fazer Quem porque conhece aí, ó, DF, Quem conhece a DF aí Que é fica na descrição de dos vídeos ó, aí, que tem cara em... aqui, ó, Esse cara é entra aqui o lixo, Esse cara é Olha, o lixo aqui Esse cara aqui O coelho colocou Porque o coelho era o dono da DF Mas não é mais Daí o coelho colocou esse cara como dono E eu fiquei muito chateado Porque o coelho era pra mim Pôr como dono mas não vem ao caso isso agora. E eu, tipo, eu tava falando lá e o cara começou a falar merda. Aí foi, a gente teve uma treta, galera. E ele me tirou da DF e eu era DM da DF. Aí ele me colocou de novo como Trial mod. Já falei, ah, não quero mais, eu não quero ser real mod já ah, pô, você só vai ser membro. Aí já fiquei puto com o cara, né, galera? E o Agner foi pra um vídeo pra subdona, assim, do nada, gente. Cara, mas o Agner era DM também, luta comigo. Seguinte, o que, que acontece? Esse cara, ele quer mandar na DF, só que quem era pra mandar era eu, Você galera, viu, cara, porque eu tô mais aqui, tempo que ele. E ele começou a me chamar de kid, falando que eu tinha 10 anos e passa essas coisas aí. 11. E eu falando com o Agner, e o Agner falou que a DF tava chata, também tava achando a DF chata, eu não tava vendo feed da DF no né? E aí eu tô aqui com o Doguito também, né? o Doguito falei. Nossa, bugou, bugou, bugou. Se eu aqui, quando eu colocar o Doguito, galera, vai começar a flodar a DF, vai fazer um troll. Não vai ser um troll que a gente vai pedir desculpa, vai ser um troll, já era. A DF vai ficar toda eu, flodada. Eu sei que muita gente vai ficar chateada com a gente, mas a gente conversa com esses caras depois e esse cara que tá querendo ser o fodão da DF aí vai se ferrar, galera. Bom, é... E vocês vão se perguntar porque a gente não... E como que a gente vai ganhar feedback depois? Como que a gente vai ter contato com nossos amigos, sem ser no PV, em grupo? Eu e o Agnes vamos criar uma nova team. No caso já tá criado, mas não tem muito membro. Só tem dois ou três. Que é a YDG, galera. E o Té, Youtubers dos Games. É... Então. Quando eu ah, colocar o Doguito na, na DF, galera. Vai começar... Então eu vou falar, no sei, eu posso colocar o Agni? Pera, eu tava pensando, tipo, eu virei, eu virei sub-dono, sabe? Tava tá pensando banir é. ele e continuar a viver, entendeu? Não tem, você tem que ter ser trole. É verdade. Então não tem o um troll então. Vai, que... um, Calma dois, três, aí. Calma Calma aí. Aí. coloquei. Começou a só vai Doggy, pode, ir, não, pode O link da, do formulário pra, gente, pra vocês conseguirem entrar na nossa team vai estar tá na descrição do vídeo, né, Wagner? Sim. Esse vídeo não vai ser eu pro meu canal, eu tô, é até que tô falando muito, né? Vai ser pro canal do Wagner, faz um tempinho que ele não, não grava vídeo, porque tem muita visita na casa dele, é muito porque... barulho. É. De e a gente vai galera. E por causa da escola também, né, galera? meu pai também. <risos> Então, vamos lá Vocês querem entrar, é só ir na descrição do vídeo Ver as regrinhas É facinho velho, não precisa de requisitos nenhum calma, calma, calma É aí. só entrar e cair Ô, ô, está, não está. calma aí Oi. E o short de links? Ele me removeu Eu vou te colocar, beleza? Beleza Beleza Um, três, um dois, três e vai <risos> Cara, vou colocar o Toguito eu coloco, eu coloco, eu coloco Ai, caralho Coloquei, coloquei, coloquei Ai, travou, travou Ai, caralho Ele te removeu ah, Ele te removeu Nossa Coloquei, te coloquei, de coloquei, de coloquei Ele me removeu Me foi, me foi Ai, não, não, não Ah, eu me, remo me removido Ai, não deu Bom, galera, se vocês gostaram desse vídeo, já sabe deixa o um like É... Depois ele vai ficar chateado com a gente, mas eu vou falar com ele Ele vai explicar lá com o pessoal Por causa do distil, né? Esse carinha aqui lixo Esse cara não é um lixo, cara. Calma aí, eu vou, eu vou pegar esse ai, carinha ai. aqui, ó Vou pegar esse carinha aqui, ó O Skype dele é Cifro Quem quiser pegar aí, é só flodar ele, pronto Flodem ele, lá. galera Vamos Eita assim, floda ele, ele. Falou, ele falou então, Vamos falar com, não, com não, ele Calma aí, calma aí, ele vai falar aqui, ó quer ficar sem net por quatro dias, eu deixo você escolher Nossa, o que, que eu falo agora? Mano, tu acha que ele é hacker? Hoje? <risos> vai vai ser ele não vai É só tu tirar ele das tuas redes de ramagem Mas eu não tenho ele Então tá ok Eu falei, eu, ele derrubamos a DF, ok? Aqui ó, eu vou pegar aqui ó Copiar e colocar lá na descrição, beleza? Então é isso Valeu por ter visto o vídeo. Se vocês gostaram pra caralho deixe seu like. Se você não é inscrito, inscreva É isso. Alguém tem algo a dizer? Eu tenho a dizer que deixa o like e ele ele que o Skype dele vai estar na descrição. Porque esse cara é um lixo. Ele tava me chamando de que de muita coisa assim. Tipo, e ele começou a xingar a gente. Ah, e eu fiquei muito chateado com isso. E trovou é, Calma aqui na calma. Ei, calma. põe o K1 aí, vai. Calma. ele tá querendo saber que a gente foi Ah, calma, K1 também Aqui que colocar aqui, beleza Beleza, ele tá ali, vamos ver se ele vai atender O que mais? Não, não. Quer que a gente converse com o Titio não né? you <laughs>